Salam a todos, estamos em Parashat Vayakhel, nossa parasha fala sobre o povo de Israel que de fato chegaram e doaram para o Mishkan, ajudaram para a construção do Mishkan e, e a verdade de nossa parasha está repetindo tudo que de fato fizeram o Am Israel, e o Bezalel, Moshe Rabbe, não para poder construir o Mishkan Aqui, nossa parasha fala sobre a parte das mulheres. A parte das mulheres está escrito que eles chegaram as mulheres primeiro para dar, para dar a doação do Mishkan. Trouxeram todas as joias para poder participar do Mishkan, todo tipo de ouro. E a gente sabe que, de fato, o Rambam, o Maimonides, ele fala que na da construção do Migdash, do Mishkan, quando tem uma construção dessa, também as mulheres são obrigadas de participar nessa construção. E aqui chega a pergunta, por que as mulheres são obrigadas de participar na construção? Já que o próprio Rambam, ele traz que o Migdash, o Beta Migdash não é para construir à noite, Quer dizer que a construção do Mishkan está limitada para o dia. Se está limitada para o dia, já essa mitzvah de construir é uma mitzvah que depende do tempo. E cada a mitzvah que depende do tempo, a gente sabe que as mulheres são isentas. Como de colocar tefilin, que não pode colocar tefilin à noite. Mulheres são isentas, tzitzit, etc. Todas as mitzvot que dependem do tempo as mulheres são isentas. Então, também aqui na construção do Betamigdash, por que fala o Rambam que as mulheres são obrigadas de, de participar? Então, tem uma primeira explicação que fala o seguinte, que tudo que a gente fala que as mulheres são isentas sobre mitzvot, que depende do tempo, e é quando a mitzvah é uma mitzvah ordenada para o singular para o um individual. Quer dizer, se é uma mitzvah para a pessoa mesmo, vamos dizer, de colocar filhinho, cada pessoa precisa colocar filhinho, Também tzitzit. Então, quando tem isso, então as mulheres são isentas. Porque aí vai vir cada pessoa. Você é homem? Precisa fazer. Mulher não precisa fazer. Mas quando a mitzvah é uma mitzvah do coletivo, de todo mundo, do tzibu. Então agora não tem importância se ele é se é homem ou mulher. Todo mundo faz parte do tzibu. Então por isso, já que o Betamigdash é uma mitzvah do plural, também as mulheres são obrigadas de, de participar na construção, mesmo que uma mitzvah que depende do tempo. Isso é a primeira explicação. A segunda explicação é que a gente precisa entender por que mesmo as mulheres são isentas de mitzvot que depende do tempo. Por quê? a gente sabe que quando Hashem mandou Moshe a para dar a Torá para o Am Israel, tem escrito no passo que Otomar Leviti Akov e Taged Quer dizer, assim que você vai falar para o Bet Yakov, Bet Yakov são as mulheres. E também vai falar para os homens. E a pergunta é aqui. Falar primeiro para as mulheres? Mas tem muitas mitzvot que nem são exentas. Não é mais lógico de falar para os homens primeiro. Por quê? Falar para as mulheres. E também, aparentemente todos nós recebemos a Torá. Torá inteira. Do outro lado fala que as mulheres são isentas de fazer a mitzvot. Então que? Quer dizer que as mulheres não receberam todas as mitzvot? A resposta é que quando a Shem falou para a Moshe Rabenu antes de dar a Torá vai para as mulheres primeiro. tem duas partes. Quando uma pessoa ele pratica os mitzvot. Antes de praticar os mitzvot, ele precisa aceitar que tudo que ele está fazendo, tudo que lhe foi ordenado e para o bem dele, ele aceita mesmo que ele não entende, ele aceita de uma maneira perfeita, que Hashem nos escolheu e deram para a gente os mitzvot, e a gente precisa fazer de fazer todos os mitzvot. A parte de aceitar é uma parte, a parte de praticar é outra, quer dizer o okay. quê? Que a parte de aceitar, certeza as mulheres receberam. Estou aceitando todos os mitzvot, mesmo te mesmo te tzit. Praticar de fato, não precisa para eles. Então eles vão ajudar o marido deles fazer isso, os filhos deles fazer isso. Isso sim, isso que eles vão fazer. Por quê? Eles, eles não vão, tipo, ajudar nessas mitzvot menos que as outras mitzvot que todo mundo precisa fazer. Não! Eles dão muita importância. Uma uma mulher que o filho dela faz bar mitzvah, vai falar, ah, meu filho faz bar mitzvah, tfilin, não tem nada a ver comigo? Não, ele vai falar, eu sei, eu sei que essa mitzvah é muito importante. Eu não, achei como se fosse esse meu o quer dizer que eu não preciso de fato praticar essa mitzvah. Eu não preciso de fato fazer isso. Então, por isso, tem na parte de aceitar a vontade. Isso a mulher precisam aceitar. Se uma mulher dentro de uma casa, de uma família, não aceitou os mitzvot, não dá importância para os mitzvot, nem no marido, nem nos filhos vão fazer os mitzvot. É o mais importante é que a mulher, ela fica com, com vontade, com coração, com energia. De aceitar todos os mitos em casa, mesmo que ela não vai praticar tudo. Ela vai mandar os filhos, estudar a Torá, vai fazer de tudo. Mas essa é a parte da aceitação, praticar de fato, é outra coisa. Então, a gente entende que a mulher, verdade, o que que faz ela? Se mexer, verdade, a vontade e a aceitação. O homem. De vez em quando é exatamente o contrário. É a parte, a parte mais da prática. Dos detalhes. O, o que orientar exatamente o que fazer. Se ele não vai orientar 100%, não vai fazer. Quando tem uma mitzvah que depende do tempo, de orientação, tudo isso, já é uma parte que vem mais para os homens. Não para as mulheres. A mulher é a parte da vontade de fazer os mitzvot. E muitos mitzvot elas não precisam fazer. Vamos dar um exemplo. A mitzvah, a primeira mitzvah da Torá, De se multiplicar. Está escrito que essa mitzvah foi dada somente para o homem. E aqui a pergunta é incrível. Como para o homem não vai poder se multiplicar sozinho? Precisa da mulher. Então dá essa mitzvah para a mulher. A resposta é que a mulher não precisa dessa mitzvah para querer ter filhos. Ela não precisa disso. Ela tem a vontade. A vontade de fazer os mitzvot. Então por isso. Que as mitzvot. Que depende do tempo. As mulheres são isentas. Mas a mitzvah. Que do Mishkan. De construir o Mishkan. Com a base do Mishkan. Não é de fato. Construir mesmo o Mishkan. Não é isso. O Mishkan é mostrar toda a vontade. Toda a vontade que a Hashem vai trazer a Shekinah dele sobre o homem Israel. Essa vontade, de um lado as mulheres, no momento que o povo disse que ia fazer o pecado do bezerro de ouro, chegaram para as mulheres e pegaram de força. As mulheres brigaram, não queriam dar as joias. De jeito nenhum não queriam participar disso. De outro lado, a gente está vendo quando precisava construir o Mishkan, elas são as primeiras para querer. O mishkan no ponto não é, não é fazer de fato todos os detalhes. Isso tinha um profissional chamava Bezalel, o ponto de trazer a doação, de mostrar o coração, de mostrar a vontade. Isso, claro que as mulheres faz faz parte. Por isso a mulher precisa participar da construção do mishkan. Então isso para entender bem sobre como a diferença como mulher ela, como se fosse para ela, como fazer as coisas. Tem uma história que eu vi que uma vez tinha um rabino, que na verdade ele era é rabino jovem e estava casado e no mesmo prédio chegou um casal que acabaram de casar, chegou, chegaram na porta da frente do apartamento deles. E, incrível, nos primeiros dias, já esse rabino está ouvindo gritos, brigas. Aí, de tom muito alto, su, que não sabiam o que fazer, já da briga, primeira semana do casamento, mas não falaram nada. Depois de algumas semanas, e ele cruzou nas escadas o, o marido desse, desse novo casal Ele falou como você está e tudo isso. Aí ele contou para ele, contou para ele que a mulher dele, ela não faz os mitzvot da maneira certa. E de acordo com o que ele aprendeu, precisa já ir para o divórcio. Ela não está praticando como deve ser. Aí o Rabino falou para ele, olha, eu sou jovem, mas antes de fazer um ato como esse vai para um grande Rabino chamado Rav Greineman e vai perguntar para ele o que você deve fazer. Aí o jovem falou, mas o que ele vai me ajudar esse Rabino? Já, ela não faz, ela não, não pratica os mitzvot como, como deve ser, eu não vou poder viver com ela. Aí ele falou, mesmo assim, antes de fazer isso, vai. Ele vai para o rabino, o rabino ouve toda a história, o rabino falou para ele, você já comprou para ela um presente, mostrou o amor que você tem para ela? Falou, que presente, a gente recebeu um monte de presentes, agora vamos, vou dar mais um presente? Aí o rabino foi lá, foi na partilheira, pegou o dinheiro, deu para ele, e vai lá, compra para ela presente. Ele não entendeu nada e fez isso fez uma, uma noite especial assim que saíram junto comprou para ela um presente mostrou o amor que tinha para ela e pouco a pouco tudo se resolveu tudo se resolveu depois de algumas semanas ele viu o primeiro rabino jovem falou, não sei o que aconteceu, um milagre tudo se resolveu fala falou para ele com mulheres não é para mandar, com mulheres não é para fazer, faz isso, faz, faz, faz, faz, não. Você mostra o amor, eles, eles, como se fosse, funciona com o amor, com a vontade, com o coração. Se você não faz isso, não vai adiantar. Quando você mostrou o amor, tudo foi para frente, tudo deu certo. É isso que a gente entende aqui. Tudo que tem a ver com o Mishkan, que era a vontade e o coração, as mulheres, elas que eram primeiras, elas que fizeram de tudo para trazer as primeiras, tudo que precisava para a construção do Mishkan. Shabbat Shalom.